Boa noite pessoal, boa noite meus gamers. Eu sou Dark, estou trazendo mais um vídeo de Warframe para vocês pessoal. Hoje o vídeo de hoje é a apresentação de Planet of Aidon. Já chegou a atualização, correm comecem a instalar pessoal. Antes de mais nada, a meta do canal é 300 subs e 10 likes para esse vídeo que estamos a fazer hoje pessoal. Eu vou estar apresentando para vocês Planet of Aidon. Como vocês podem já estar a ver aqui, eu estou aqui na Planet of Aidon com uma, uma missão. Estou com dois amigos do meu clã. Ok, e nós estamos aqui a defender, então, estamos aqui a explorar, a fazer a nossa Explosion. Pessoal, esse jogo, tá, essa nova atualização está demais, tá, eu estou sem palavras para descrever esta nova atualização. É espetacular, é brutal, é o máximo, é a, melhor, é a melhor atualização que esse jogo já fez até agora. É lindo. Pessoal, vocês têm que jogar. Eu vos digo, venham experimentar Warframe. Não me perca a nova atualização pessoal. Está amazing. Eu adoro esse jogo pessoal. Assim, vocês têm que vir, venham pessoal. O iFrame está top mesmo, muito muito top. Planet of Elden já chegou. Não perca muito tempo pessoal, não percam tempo com o Planet of Elden já chegou vem se divertir um pouco só uh, acho que mais nada se vira um pouco de uh, alguns uh, lags é por causa que estou gravando e por, pelo visto o, o jogo está um pouco pesado né e eu tenho que fazer umas limpezas no computador para poder jogar agora playstation uh, player sem problemas quando vocês podem ver aqui está aqui os nossos amigos Kainya Pessoal, eu não vou fazer muito tempo desse vídeo aqui. Eu vou tentar trazer mais vídeo com mais tempo depois. Esse foi uma apresentação para vocês saberem que já chegou a Planet of Ladies. Então pessoal, até a próxima. Deixem o vosso like, comentem o que acharam do vídeo, acharam do Planet of Ladies em uma forma curta. E até, próxima, até o próximo vídeo do canal pessoal. Eu sou o Dark e este é mais um vídeo de Warframe.